Eu sou a Rose Nogueira, eu sou jornalista, tenho mais de 50 anos de jornalismo e mais de 50 anos de militância em defesa dos direitos humanos. Eu fui presidente do grupo Tortura Nunca Mais por duas vezes, sou membro do grupo, fui presidente do Conselho Estadual de Defesa da Pessoa Humana aqui de São Paulo, CONDEP, e sempre trabalhei pelos direitos humanos. E, no momento, eu estou cada dia mais preocupada com a situação da juventude negra do Brasil, principalmente do Rio de Janeiro, onde é, só nesse ano foram mortas seis crianças de bala e de tiro. Mas, muito é, feliz também pela notícia de hoje, de que 51% dos alunos das escolas, das faculdades públicas são negros. E eu acho que nós, com todos esses percausos, todos esses problemas, como nós enfrentamos aquela ditadura terrível, mas também conquistamos a democracia, estamos passando por um período muito complicado e negro de novo, mas vamos acreditar na democracia e continuar e vamos conquistar de novo, plenamente. Então, a gente tem alguns dados que vão nos levando a isso. Mas eu queria falar do livro Resistência e Anistia, Paulo Canabrava, que é um dos nossos maiores lutadores do Brasil. O Paulo é uma das pessoas que mais entendem de resistência e de anistia. E quanto à resistência, eu quero deixar registrado que eu sei que é isso que ele pensa. A resistência à tirania é um dos direitos do homem. Ninguém pode tirar esse direito de homem nenhum. E ele está na história da humanidade. não é? Foi invocando o, o direito à resistência à tirania que Davi venceu Golias. não é? E a gente vai caminhando, depois na Igreja Católica, vamos, vamos encontrar as cartas de São Tomás de Aquino, maravilhosa sobre o direito à resistência à tirania. Depois, nós vamos para a Revolução Francesa, onde foi compilada a primeira Carta dos Direitos do Homem. E está lá, o direito à resistência à tirania, junto com o direito à vida. E está na Carta da Independência Americana, não é inspirada na Revolução Francesa. E se a gente caminhar para o século 20, nós vamos achar o direito à resistência na Carta dos Direitos Humanos da ONU, de 1948, repetida e referendada na Convenção de Viena, de 1993. Portanto, é, a resistência é uma das qualidades humanas é, mais importantes que tem e uma das que move o mundo. Não é? E é preciso também verificar, é, por exemplo, quando a humanidade comete crimes contra ela mesma, quando um homem ataca outro, é um crime da humanidade contra a humanidade. Então, é preciso verificar e que esses casos sejam vistos com justiça. Aí é que entra a questão da anistia. Agora, a resistência é um direito, um direito dos homens de todos nós.